Bom, na última aula eu disse que ia te mostrar como você conseguiria se conectar ao servidor através do Windows, tá? Então esse aqui é o Termos, é um cliente de SSH que também serve para Mac e Linux, além do Windows, e ele também tem dispositivo mobile, caso você queira instalar no um celular para fazer determinadas coisas na rua é, ou de repente na cama, que são rápidos de fazer. Você viu que o VPS, você vai ver que o VPS assim é, um, é bem simples de mexer, então até pelo celular você consegue fazer bastante coisa. Então, tá aqui a dica, o término está. Eu vou te mostrar aqui rapidinho como é que ele funciona. É, basicamente, depois que você conseguir conectar o servidor, é a mesma coisa. Eu tenho aqui já, por exemplo, a opção de logar. Né? Você vai colocar aqui o SSH e as mesmas é, linhas que eu coloquei na, na, no, no modo anterior, na telinha lá do Mac. Então, aqui você coloca o IP e clica em conectar. Ele vai te pedir a senha e assim que ele te pedir a senha você já vai conseguir logar no servidor. Então o a, a senha aqui, ele está conectando. Bom, conexão feita com sucesso, né? você está vendo aqui já a gente está dentro do servidor onde a gente instalou os nossos sites. E o que eu vou fazer agora é te mostrar como é que você pode salvar essas informações para que você não precise ficar digitando usuário e senha a todo momento. Ele tem essa opção também que é bem legal. Então eu vou vir aqui em host. você vê que ele tem uma lista de hosts salvos. Vou clicar aqui em New Host, vou colocar aqui Curso 7 Play. O endereço é o IP, tá? grupo e tag é para você botar em grupos, por exemplo, você tem é, servidores para x-produtos ou para tal nicho, você pode colocar ele por grupo, que depois você consegue segmentar aqui dentro da pesquisa, dentro do próprio Ternos, tá? É só para poder facilitar as pesquisas mesmo. Tags, né? serve para a mesma coisa. E aqui o SSH, ó, se você habilitar essa função aqui, ele vai deixar a porta 22 como default, tá? Não precisa mexer nisso aqui. E aqui você tem a opção de colocar o usuário e a senha. E aí você vai salvar... E quando você quiser se conectar, ele já tem aqui tanto o modo que você vai se conectar, que é o SSH, ou o usuário, e ele já salvou a senha. Então você vai clicar aqui e vai mandar conectar. Conexão feita com sucesso, você viu que foi bem mais fácil do que da primeira vez. Então sempre que você quiser se conectar de novo, você vai voltar nos hosts e vai clicar na, no, no servidor que você salvou. Legal que você consegue manter a conexão em várias abas, tá? Ele consegue conectar aqui em vários servidores diferentes, em, vários, em, várias, em várias abas diferentes. seja, então, aqui você pode estar fazendo uma coisa em um servidor, aqui você pode estar fazendo em outro servidor. Depois que você terminar, você vai clicar com o botão direito, apertar e fechar. E aqui ele mantém o histórico, né? Dos últimos que você se conectou. Você também pode clicar com o botão direito e limpar o histórico, caso você não queira ter essa visualização. Então, gente, a dica foi essa, tá? É o término o programa que está que a gente está usando aqui para se conectar através do Windows, beleza? Valeu, forte abraço!